Olá, mais uma vez. O meu nome é Inês e hoje estamos aqui para vos mostrar mais uma receita de uma delícia de Natal. Estamos com a Dona Eugénia, que vai nos ensinar a fazer o quê? Boroas castelares. Muito bem. Então, as broas castelares fazem-se com batata doce, que nós vamos cozer com a pele, lava-se e põe-se ao lume com a pele. E tem que cozer mais ou menos durante quanto tempo? Até a pele começar a separar da casca. Então agora que a batata está cozida, vamos tirar as batatas. Vamos lhe a pele. Como é que aprendeu a fazer estas broas? Primeiro aprendi que eu fiz um curso de cozinha e pastelaria e depois fui aperfeiçoando a receita à minha maneira. E já faz há quanto tempo? É há uns 10 ou 12 anos que eu faço esta receita. Agora que temos a batata cozida, vamos esmagar a batata. Pus 700 gramas de batata para maquilo de açúcar. Podemos fazer com um garfo ou então quem tiver pode fazer com um esmagador que é muito mais fácil. Geralmente a batata não fica totalmente esmagada, mas depois como nós vamos levar tudo ao lume, isto vai ferver e acaba por não se metar nada e acaba por desfazer. Já está. Agora vamos pôr o limão com o açúcar. Só com o açúcar. Primeiro só com o açúcar. Depois isto vai começar a vamos misturar bem, vai começar a ferver e então é que vamos pôr o resto dos ingredientes. Lume brando ou normal? Brando. Temos é que estar sempre a mexer. Que é para não apegar um pouco. pois isto vai fazer tipo uma calda, como vai levar muito açúcar. Para as 700, vai levar meio quilo de açúcar. 500, 500 gramas, 10 é. gramas de açúcar. E agora vamos mexer sempre devagarinho. Isto vai começar a ferver. Agora juntamos a raspa de uma laranja. Agora vamos juntar estos ingredientes. Começar de uma ordem específica. Eu geralmente começo pela farinha de amêndoa. Okay. Quanto é que utiliza de farinha de amêndoa? Para as 700 eu utilizo 75 gramas de farinha de amêndoa. A seguir vou pôr um pouco, que são aproximadamente 50 gramas. Coco ralado, coco ralado. Antes misturado bem todas. E por fim vamos pôr as farinhas, leva é farinha de milho e farinha de trigo. São 75 gramas de farinha de milho e 50 de farinha de trigo, sem fermento Vou pôr a pouco e pouco, que é para ela se misturar bem. E agora quando estiver tudo muito bem misturado, vamos pôr dois ovos inteiros. Vamos um e mexemos logo, porque se não mexer um está muito quente e ele começa logo a cozer. agora está tudo bem misturado. Vamos deixar arrefecer para depois então fazermos as nossas broas. Precisamos de um ovo para depois pincelar as broas. Vamos usar só a gema, certo? Só a gema. Então temos uma mistura de farinha de trigo com farinha de milho, porque se for só de trigo depois ficam muito brancas, molhamos a mãozinha e tiramos um pouquinho de massa. Já com a massa bem fria? Bem fria. Agora nós podemos escolher se queremos bolas maiores, mais pequeninas, geralmente fazemos um croquete, pomos no tabuleiro e depois carregamos. Eu estou a pôr as broas em cima de um papel, que é papel de cozinha, ou pode ser papel vegetal, qualquer um, que é para ser mais fácil depois de tirarmos do tabuleiro. Umas maiores, umas mais pequenininhas. Então agora vamos pincelar as nossas broas com a gema do ovo. Para ficarem bonitas, para ficarem brilhantezinhas. O forno já está quente, que é para agora, quando nós lá chegamos, ele está quentinho e elas começarem logo a cozer. O forno está a 200 graus. E elas cozem mais ou menos durante quanto tempo? 20 minutos, depois nós vamos vendo, porque depois às vezes umas coram mais do que outras. Vamos mudando o tabuleiro. Até estarem com um bom aspecto. Até estarem todas douradinhas. Então agora vamos, vamos para um o forno. Provas, acabadas de fazer, umas mais douradinhas que outras, mas é mesmo assim. E com esta receita conseguimos fazer à volta de quantas broas? À volta de 50, assim por esta E se fizerem um pouquinho mais pequenas, depois também é consoante e também ah. também que fazem é Mas geralmente 50. Olá, Dona Eugénea. Boa tarde. Venho em nome do município trazer lhe uma lembrança e agradecer a sua presença. Muito obrigado. Quero também agradecer à junta de freguesia de Santa Maria, de São Pedro um, e Sobral da Lagoa pela sua disponibilidade. Muito obrigada.